O que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar de botãozinho Rita, tá? Vamos precisar de pérolas, tá? Pérolas assim, tá? Enfeito, né? Enfeitinho assim, pra te colocar no, no vestido. Então, a gente vai precisar de pedrarias, tá? Aí, você coloca o que você tiver, o que você quiser, enfeita à sua vontade. E os moldes, né? E pra saia, eu tô usando a tule... Tá? O tule, né? E tô usando esse voal brilhoso aqui, tá? Então, esses são os tecidos que a gente vai usar. Então, bora lá, ok? Aqui, as lapelas do bolso, duas vezes. Esse aqui é o nosso filete das costas, uma vez. Tô usando a malha tweed, tá? Malha tweed preta e malha tweed... Ah, aqui, xadrez. O outro que eu fiz, eu fiz com malha tweed e lã tweed, tá? E de forro, eu tô usando tactel, ok? Gola quatro vezes. Frente, você vai cortar duas vezes no xadrez, duas vezes no forro. Costas, uma vez dobrado. E aqui, o nosso forro, uma vez dobrado no tactel. Ok? E as nossas sainhas, você vai cortar quatro vezes no tule e quatro vezes aqui nesse voal, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vamos preparar as nossas costas. Vamos pegar as nossas costas aqui e a nossa... O nosso filete preto. Vamos fazer pique aqui nas costas, né? Como você já sabe, eu gosto de trabalhar com piques, né? Aqui, a gente vai dobrar aqui para dentro... Vai colocar aqui, ó. Pique aqui, a gente vai pegar do lado do pique, tá? Mesma coisa, a gente vai fazer aqui. Dobrar aqui pra dentro, a gente vai usar botãozinho Rita, tá? Pronto. Vamos pegar os, as nossas lapelas... Espontar. passar a um função de segurança aqui. Mesma coisa aqui, tá? Virar e despontar. Agora aqui a gente vai colocar os dois na mesma altura, mesma distância, tá? e vamos passar a costura aqui mesma altura mesma distância viramos para baixo preespontamos Uma coisa aqui. Ficou assim. Pois a gente vai colocar as pérolas aqui. Vamos pegar as nossas golas. Vamos juntar elas. Aqui vamos juntar as nossas golas. Reserva, vamos pegar as nossas frentes. Vamos pregar aqui os nossos ombros. Agora vamos pregar a nossa nossas golas aqui. Assim. Agora, vamos pegar nossos forros. Agora, vamos pegar nossas costas. Aqui, ó. Nesse risco aqui, é onde a gente vai vir pegando as sainhas tá? Então, aqui... Então, aqui, nessa pontinha aqui, você faz um pique. Pra você saber... Que é daqui até aqui, tá? Por mais que já tenha pontinha ali, mas é bom, tá? Vamos franzir as nossas saias antes, tá? Vamos franzir elas de duas em duas, tá? De duas em duas, tá bom? Então, bora lá. Sempre franzindo de duas em duas. As tule também, tá? Sempre de duas em duas. O segredo pra ela já ir franzindo, quando você passa reta, é você dar uma leve puxada aqui, ó. Ó, tá vendo? Dá uma leve puxada, ela já vai franzindo. Ela vai fazendo franzido, tá? Ó, segura bem aqui e dá uma leve puxada. Ela já vai... Deixando franzidinho. Depois é só você ajeitar. E agora, a última tule. Duas em duas sempre, tá? Coloca aqui debaixo, dá uma leve, uma leve puxada aqui. E ela já vai franzindo. Aqui, se você quiser franzir mais, você só puxa a linha. E agora, vamos pegar as nossas costas, tá? Se você quiser dar uma limpada na overlock, é bom, tá? Mas, caso você não queira dar uma limpada, você vai pegar essa parte aqui das costas, ó. Daqui do pique, até aqui nesse outro pique, vai passar ou um, um filete, tá? Tá? Ou você vai dobrar assim, ó, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e fazer um acabamento aqui, ó, tá? Mesma coisa aqui embaixo, tá? Aquela bainha de lenço que eles falam, né? Fizemos a nossa bainha, ó. Fizemos o nosso acabamento aqui, agora vamos pregar as nossas saias, tá? Eu gosto sempre de começar pela última aqui, tá? Então, pela primeira, aliás, aqui, a de cima, né? Pra vocês entenderem bem. Então, eu vou transir aqui mais um pouco. Deixar do tamanho aqui e vou pregar daqui até aqui, tá? Onde a gente começou a nossa bainha, onde a gente terminou a nossa bainha. franzido franzido bem no meio aqui né para ficar mais bonitinho a gente sempre deixa mais franzido no meio tá Assim. com assim. Agora, a gente vai pegando o resto, tá? Vai pegando a outra... E vamos pregando. Mais uma saia pronta. Agora, vamos colocar mais outra saia aqui. E agora, é as de tule, tá? Vamos transir bem elas aqui. Você pode colocar mais sainha, pode colocar menos, fica a critério de vocês, tá? Eu gosto de fazer assim. uma coisa, tá? aqui assim Agora, o último, franzimos bem aqui e vamos pegar o último, última tule, últimas sainhas de tule aqui embaixo. Bora lá. Assim, a nossa... Aqui, nosso forro, a nossa sainha pronta, tudo, tudo pregado, tudo certinho. A gente vai pregar as frentes aqui. Só que é assim, ó. A gente vai pregar as nossas frentes aqui, ó, tá? No avesso, tá? Assim. As saias pra cá. E aqui, a gente vai pegar nossas frentes. assim. Agora, vamos pegar a nossa peça principal, e aqui, tão vendo que isso aqui tá no avesso, né? Aqui, a gente vai pregar as nossas peças, tá? Primeiro, a gente vai começar pregando aqui, aqui em cima, né? Pra deixar já pronto. E as nossas cavas aqui, né? Vamos pegar aqui as nossas cavas. do outro lado fazer pique E vamos virar a nossa peça. A gente vira a peça, a saia fica na frente, ó, gente. Tão vendo? Agora, a gente vai pregar aqui do lado, ó. Aqui, essa parte aqui. A gente vai encontrar com essa parte aqui, ó, tá? Ó, fogo com fogo, tecido principal com tecido principal, ok? Então, bora lá. Ele não encontra aqui, tá? Porque aqui a gente tem que dobrar para dar acabamento. Por isso que é maior, tá? Ó. Mesma coisa aqui, tá? Ó. Aqui. Direitinho pra vocês entenderem, né? Frente. Essa parte aqui a gente vai encontrar com essa parte aqui, ó. Deu pra entender? Assim ficou assim. Agora a gente tem que fechar essa parte da frente aqui que ficou sem fechar, tá? Até aqui, né? Para daí a gente dar acabamento ali. Vim dando acabamento, o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, vir aqui, pega costura com costura aqui, certinho, e fecha aqui. Costura, costura, certinho. Fechamos aqui. Mesma coisa aqui. Vai pegar aqui, virar para cá, costura costura aqui certinho, casar costura costura aqui, então costura costura, casamos a costura aqui. Que a gente vai passar uma costura aqui em cima dessa saia aqui, pra ela sentar bem, tá? Só puxa pra cá e vem passando uma costura. A gente vai dobrar pra dentro, dobra aqui, tá? Coloca por cima da saia. E Aqui vamos começar a prespontar a nossa peça, a fechar aqui, tá? Ó, dobramos aqui, acertamos certinho tudo. Colocamos para dentro aqui, dobrado para dentro, para dar acabamento. E Passaram. que a gente continua prespontando a nossa peça. E aqui a gente ponta a nossa capa. Agora a gente vai colocar as nossas, os nossos botõezinhos aqui. Nossos enfeites, eu vou usar pérola. Vocês podem usar outros, outras pedrarias, né? Eu vou estar usando pérolas. Aí, então... Então, aqui a gente já pregou as nossas pérolas, nossa pedra aqui. Agora, a gente vai colocar o um botãozinho aqui, tá? Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça. Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só como que ficou. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar vocês que o sucesso de vocês também é meu sucesso, bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí, gente. Nossa, nosso ramo, nosso mercado é o que mais cresce. Né? Não tem crise no nosso mercado. Então, bora aproveitar aí, gente. Bora anunciar, bora fazer essas peças maravilhosas, anunciar. Olha só. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Lembrando que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, né? Então, bora lá, bora aproveitar. Sucesso aí para vocês. E bora fazer essas peças maravilhosas. Beijinhos, tchau, tchau. Eu amo muito vocês. Tchau!